Depois dos reais, a gente vê como é que a gente vai fazer para formatar inteiros. É muito parecido. Muito, muito, muito parecido com os, os reais. Okay? Você vai pegar, você vai colocar aspas, parênteses e a quantidade de inteiros a serem impressas. I, para indicar que você está tá imprimindo um número inteiro na tela. E X, para para você determinar o total de caracteres do seu inteiro, ok? Então, de novo, né, programinha simples, um, A, um, um inteiro A recebendo 6286398 e um B recebendo 7864. Como é que fica sem formatação? Sem formatação, ele fica desse jeito aqui, tá? Ele fica como esse primeiro aqui, Tá? Se a gente coloca formatação, por exemplo, colocando 15 caracteres no total, como é um só, não preciso colocar o 1 do N, né? ele fica, nota que ele fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e aqui tem os 8 outros caracteres, tá bom? É, se eu quiser mudar isso daqui, né? no, no caso... Esse número aqui, se, ele, se eu souber que ele vai ter no máximo 7 caracteres, basta eu mudar para 7 caracteres aqui, e 7, e pronto, agora ele escreve sem aquele primeiro espacinho ali. ok? Se, se eu, ao invés desse número, tivesse um número negativo aqui, e mandasse rodar o meu programa, nota que ele aparece um monte de asteriscos. Por quê? Porque com o sinal você tem oito caracteres. E como você tá mandando ele imprimir com 7, ele meio que pira, tá? Qual que é a solução? Você mudar aqui para oito caracteres, mandar rodar de novo. E agora tá tudo bem com, com o nosso programa. Finalmente, se eu quisesse imprimir os dois os dois números aqui eu poderia simplesmente né, usar essa, essa linha aqui. Write na tela, dois inteiros com 15 caracteres, que são esses dois aqui. Eu rodo e agora ele imprime né, os dois aqui. Se eu quiser, de novo, né, mudar, colocar menos, colocar, deixar esses dois aqui um pouquinho mais próximos, eu posso botar e 15 para o primeiro, 15 caracteres para o primeiro. E vamos dizer que eu queira que eu queira colocar só 7 caracteres para o segundo. OK? E aí eu rodo o meu programa e agora nota que ele está saindo, né, bem bem mais próximo do outro. OK? Então a gente viu como é que a gente formata inteiros na saída no Fortran. A próxima coisa que a gente vai ver é um básico né, de cadeias de, de caracteres, formatação na saída para cadeias de caracteres.